Abra sua Bíblia, por favor, em primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9. E nós vamos ler dos versículos 24, até o versículo 27.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 mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. É, eu olho para esse texto e eu vejo o apóstolo Paulo falando de algo importantíssimo, de algo extraordinário. Versículo 23, nós não lemos, ele começa dizendo, tudo faço por causa do evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Paulo mostrava uma disposição de entrega, uma disposição de rendição, de envolvimento, um alto nível de compromisso com o reino de Deus. E nessas palavras, Paulo vai discorrendo, de forma consciente ou inconsciente, eu não sei, ele vai discorrendo a respeito de princípios que norteavam a sua vida. Eu particularmente gosto dessa frase, nortear. Né? Até por conta da bússola que sempre apontava o norte A ideia de ter um norte era sempre de ter uma direção Até hoje nós temos como parte do vocabulário Alguém que é norteado ou alguém que se encontra desnorteado Significa que ele tem ou não tem um norte, um senso de direção Aliás, eu queria até ter colocado isso como tema da minha mensagem hoje Norteado ou desnorteado Eu só não consegui achar um versículo legal do norte então vai ficar para mais para frente. Mas o tema da minha mensagem hoje é, na verdade, uma pergunta. Uma pergunta que vai nos ajudar, ao mesmo tempo em que nós analisamos a decisão e a atitude de Paulo, te ajudar a avaliar a sua própria vida. E a minha pergunta a você hoje é, o que te dirige? Embora eu acredito que a pergunta correta e sensata seria quem? te dirige, mas infelizmente alguns não estão sendo dirigidos por alguém como eu vou falar infelizmente alguns estão sendo dirigidos por coisas por circunstâncias por pensamentos então a minha pergunta a você hoje é o que te dirige? eu quero fazer algumas perguntas, você tem alvos e metas? sabe para onde está indo? tem senso de propósito? Porque nessa conversa, Paulo revela isso tudo. E diz, assim corro eu, não sem meta. A NVI preferiu traduzir, assim corro eu, não sem alvo. Ele mostrava claramente ser dirigido por uma meta, por um senso de propósito e por um alvo. Outra pergunta, você tem determinação, disciplina, foco, para alcançar suas metas. O que o apóstolo Paulo ele toca no assunto aqui do atleta. Ele usa isso como um exemplo. Ele diz, não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio. Eles já tinham Jogos Olímpicos na Grécia, em Roma, eles já tinham competições esportivas. E depois de falar... Embora todo mundo corra, é só um que leva o prêmio que ganha. E diz, correi de tal maneira que o alcanceis. Ele transporta isso para o paralelo espiritual, dizendo, seja como aquele atleta que dá o melhor de si, para dizer, eu vou chegar lá, eu vou alcançar o prêmio e a recompensa. Ele ainda destaca, no verso 25, todo atleta em tudo se domina. Aqueles, para alcançar uma coroa corruptível, já ouviu a expressão os louros da vitória? Que a coroa era só os louros na cabeça mesmo. Por isso que ele chama de corruptível. Uns dias depois estava seco. Diferente de um troféu e de uma medalha, hoje nem durava. E diz, aqueles para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, a incorruptível. Aí ele diz, assim corro também eu. Não sem meta, assim luto. Não como disferindo golpes no ar. E o que Paulo está nos revelando era uma determinação, uma disciplina, um foco além do comum, para alcançar as suas metas. E a última pergunta que eu quero te fazer, porque são três pontos que nós vamos tratar aqui. Você tem eficácia, usando a linguagem de Paulo, na maneira como decide correr e lutar? Ele diz, assim corro eu, não sem meta. Assim luto, não desferindo golpes no ar. O que ele está querendo dizer com isso? Que a ideia de um de uma luta, numa competição, é que o lutador acerte o seu oponente, não o ar. Se fosse para bater no ar, ele podia lutar sozinho. Então ele está dizendo, eu sou preciso em cumprir e executar aquilo que é o meu propósito. Eu preciso fazer isso, não só com o senso de propósito, não só com a determinação e a disciplina, mas eu preciso ser eficaz naquilo que eu faço eu quero pegar esses três aspectos que Paulo transborda, que talvez ele não tenha intencionalmente escolhido ter toda essa didática. E eu quero tratar de cada um deles como um ponto específico. O primeiro traz a mesma pergunta que dá tema mensagem. O que te dirige? Eu olho para a vida de Paulo e é impressionante, não só nessa declaração aqui, mas ao longo de toda a sua vida, de toda a sua caminhada com Deus ou como ele era alguém norteado pela palavra de Deus. Você vai perceber nos versículos anteriores, quando ele fala a respeito de pregar o evangelho, de promover a salvação, você vai perceber nos versículos posteriores, no início do capítulo 10, que o tempo todo o apóstolo Paulo está alicerçado na palavra de Deus e nos valores da palavra de Deus. E nós precisamos entender que a nossa vida ela tem que ser pautada por um trilho. É uma revelação e uma compreensão clara da palavra de Deus E uma atitude inegociável De andarmos pela palavra de Deus E tão somente pela palavra de Deus Esse mesmo Paulo é o camarada que dizia Para que vocês aprendam a não ir além do que está escrito Obviamente seguindo o exemplo de Jesus Quando Jesus está sendo tentado pelo diabo Qual é a resposta que Jesus repete o tempo todo? Está escrito, está escrito, está escrito ele está dizendo para o diabo, não adianta você me sugerir, tomar decisões baseado em qualquer outro argumento que não seja a palavra de Deus. E nós precisamos aprender a ser dirigidos e norteados por tudo que a palavra de Deus diz. Por favor, diga amém. amém. Mas pastor, apareceu uma oportunidade de ganhar um dinheiro rápido, fácil, muito dinheiro. E é só mentir um pouquinho. Mas o que é que a palavra de Deus diz sobre a mentira? Não só que nós temos que falar a verdade uns para os outros, mas que o diabo é o pai da mentira. É a natureza dele que você quer reproduzir para ganhar dinheiro. Não pode ser admissível na vida de um cristão escolher caminhar ou se mover por um trilho diferente do que a palavra de Deus. A primeira coisa que deve determinar nossas disciplinas, nossa forma de viver, nossas escolhas que deve orientar tudo aquilo que nós fazemos é a revelação da palavra de Deus. Por favor, diga amém. Agora, esse é um assunto que a gente tem empregado, tem ensinado, e eu não quero tentar ser exaustivo. Mas você há de convir comigo, que a palavra de Deus não fala a respeito de todos os detalhes que eu e você precisamos para as nossas escolhas. Porque há aspectos daquilo que Deus quer fazer com cada um de nós, que é pessoal. Deus é um Deus de planos e projetos pessoais. Ele não lida conosco só por atacar. Você vê Paulo dizendo que o Senhor o separou para o apostolado Desde o ventre da sua mãe Antes mesmo de ele ter nascido Antes mesmo de ele ter se convertido Deus estava olhando dizendo Eu tenho um plano para você rapaz Jeremias ouve da parte de Deus a mesma coisa Eu te consagrei como profeta Quando você ainda estava no ventre da sua mãe O Senhor diz, eu tenho um plano para você Antes de você nascer e ao longo das escrituras nós percebemos isso. Davi no Salmo 139 diz, todos os meus dias foram escritos no seu livro, quando nenhum deles ainda existia. Eu não sei você, mas me agrada e agrada profundamente a ideia de um Deus, que é um Deus de interação e de relacionamento pessoal com cada um de nós. De um Deus que tem planos e projetos para cada um de nós como indivíduos. Eu fico empolgado quando eu vejo isso na palavra de Deus. Eu fico empolgado quando no Salmo 139,16, que eu citei, ele diz, os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Muitas vezes eu e você temos que tomar decisões, e o primeiro posicionamento é o que a palavra de Deus diz. Mas as orientações bíblicas, na maioria das vezes, elas são genéricas. Elas não são pessoais. Deus fala daquilo que todo crente, no senso comum, coletivo, deve praticar. Por exemplo, ele diz, ide e pregai o evangelho a toda a criatura. Ele diz, ide e fazei discípulos de todas as nações. Para quem é essa ordem? Para a igreja. Não significa que cada um de nós... Tem que caminhar por todas as nações da terra e conseguir comunicar pessoalmente o evangelho a cada criatura. Isso é algo que nós vamos cumprir juntos. Agora, Deus pode chamar algum de nós para ir a um tipo específico de país ou até mais de um. Deus pode chamar outro, levar para uma outra localidade diferente. E Deus pode, com muitos de nós, nunca sequer tirar a gente do nosso país, às vezes nem para um passeiozinho. A pergunta é, o que ele tem para mim e para você como indivíduo? esse plano personalizado, nós não vamos encontrar a revelação disso nas Escrituras. Nós vamos precisar da liderança do Espírito Santo, que obviamente nunca vai contradizer a Escritura, mas vai nos dar detalhes daquilo que Deus tem para nós. Então deixa eu dar um exemplo. Em Atos capítulo 13, pela primeira vez, nós temos as missões intencionais sendo praticadas. Em Atos 8, nós temos o que eu gosto de chamar de missões acidentais. Vê a perseguição, os crentes fugiram da perseguição, enquanto fugia foram pregando o Evangelho. O Evangelho se espalhou, mas não de uma forma intencional ou planejada. Em Atos 13, debaixo do comando da liderança do Espírito Santo, Paulo e Barnabé, começam a organizar as primeiras viagens missionárias. Tudo sugere porque nós não temos uma clareza de Deus dizendo qual seria a rota que eles fariam. E quando você começa a ver as cidades que eles escolheram para passar na sua viagem missionária, tudo sugere que, na verdade, a decisão deles foi a maior parte do tempo estratégica. Por exemplo, eles escolhem as cidades portuárias que tinham grande impacto econômico, social, cultural, porque eram polos para a partir dali, eles espalharem o Evangelho para o resto do mundo. E eles saem fazendo uma rota inteligente. Mas em Atos 16, dá uma olhadinha comigo, Deus dá uma mudada nos planos de Paulo e de toda aquela equipe. O texto sagrado diz assim, Atos capítulo 16, a partir do versículo 6. e percorrendo a região frígio gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando a Mísia, tentaram ir para Betínia, mas o Espírito Jesus não permitiu. Tendo contornado a Mísia, desceram a Troade. À noite, sobreveio a Paulo uma visão, na qual um varão macedônio estava de pé, e lhe rogava dizendo, passa Macedônia e ajuda-nos. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. O que me parece ser uma rota, não aleatória, mas programada de lugares estratégicos, estava levando Paulo para a Ásia. Mais para frente eu vou falar para ele desse senso de destino em relação à Ásia. Mas a Bíblia diz que o Espírito do Senhor impediu. O próprio Espírito de Deus diz, Ásia não. Então o texto diz que eles, defrontando a mesa dizendo então vamos mudar a rota para a Bitínia. Aí a Bíblia diz, contenta e para cá. O Espírito do Senhor não permitiu de novo. Eles vão para em Trode, no atitude de quem diz, agora o Senhor que diga para onde a gente deve ir. Porque nós tentamos duas direções estratégicas e o Senhor não confirmou. E nesse momento vem uma palavra pessoal, uma visão de um jovem macedônio, dizendo, passa Macedônia e nos ajuda. Lucas mostra que a conclusão. É Lucas quem escreve o livro de Atos. A conclusão não foi só de Paulo. Ele diz, concluímos que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. O que, que é isso? Isso é viver o direcionamento daquele plano personalizado de Deus para a sua vida. Isso não é o tipo de decisão que você toma só com conhecimento bíblico. Para isso você precisa... De algo essencial à vida de todo crente Não só de um pastor e de um líder Abra sua Bíblia em Romanos, capítulo 8, versículo 14 A palavra de Deus fala sobre a liderança do Espírito Santo E diz, pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus São filhos de Deus Diga comigo, guiados pelo Espírito Essa palavra aqui traduzida guiados É a palavra grega ago Ela significa guiar, conduzir mas um dos seus significados é conduzir, segurando com as mãos, levando esse modo ao destino final. Eu, particularmente, gosto dessa ilustração. Quando eu completei sete anos, me matriculei na primeira série do primário. Hoje já mudou a nomenclatura, isso é o segundo ano. Mas eu lembro o medo, o desespero que eu estava para sair de casa no primeiro dia de aula. Aquela época... O Brasil era diferente do que é hoje. Né? Os filhos saíam sozinhos para a escola e os pais não tinham preocupação. Mas era um endereço novo, cerca de um quilômetro de casa. Eram companhias novas e diferentes no caminho. Tudo era tão novo que eu estava apavorado. Meu pai percebendo o nível do meu desespero. E o filho, hoje é o seu primeiro dia. Você não conhece direito nem o caminho nem a escola. Papai vai com você. Ele me pega pela mão em casa. Ele vai segurando minha mão durante aquele praticamente um quilômetro até a escola. Ele não me deixa no portão da escola apenas. Ele entra, ele descobre lá no pátio qual é a sala onde eu estou matriculado. Ele me põe na fila, que antigamente você ficava na frente da professora, do lado de fora, numa fila. Ele me explica e diz, vocês vão cantar um hino. Quantos são da época que cantavam o um hino? A coisa deve ter mudado muito, porque um dia Deus falei isso, alguém falou, que hino? Aí eu, eu não aguentei, falei, o Indo-Corinthians. A pessoa ficou me olhando falei o hino nacional Ele falou, nossa, tinha isso antes. Né? Eu, eu recordo com saudade de uma época que patriotismo, não era vestir camisa de seleção de futebol a cada quatro anos, era você ter muito mais amor e zelo pela nação e os seus símbolos o tempo todo. E nós não vamos deixar isso ser roubado de nós. Amém. Hashtag fica a dica. O pai diz, depois de cantar o hino, você vai seguir aquela professora por aquela porta. Pense em algo que me tranquilizou, que me deu segurança. Cada vez que eu leio que nós somos guiados pelo Espírito de Deus, e um dos significados disso é ser tomado pela mão e conduzido até o destino final, eu tenho essa mesma ilustração na minha cabeça. O Espírito Santo quer conduzir você dia após dia em tudo aquilo que nós fazemos. Em tudo. Mas sabe o que é interessante? Eu descobri que não é apenas o Espírito Santo que pode te dirigir. Abre comigo a sua Bíblia em 2 Timóteo, no capítulo 3. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3. Ele começa falando de como os últimos dias seriam dias marcados por tempos difíceis. Ele começa a falar do comportamento humano. No verso 2 ele diz, os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem. Quatro, traidores, atrevidos e infatuados, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Pastor, mas deve estar falando do ímpio lá fora. Pior que não, olha o verso 5. Tendo forma ou aparência de piedade, negando-lhe, Entretanto, o poder Gente que se diz crente Tem linguagem ou confissão de quem é da piedade Mas comportamento de ímpio Paulo diz, foge também desses E diz, esse é o tipo de gente Que não faz bem para você ficar perto deles Aí ele continua e diz o seguinte Pois entre estes, aqueles dos quais você tem que fugir se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulherinhas ou mulherzinhas sobrecarregadas de pecados, conduzidas de várias paixões, que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. E do modo porque que Janes e Jambres resistiram a Moisés, também estes resistem à verdade. São homens de todos corrompidos na mente, réprobos ou reprovados quanto à fé eles, todavia, não irão avante, porque a sua insensatez será a todos evidente, como também aconteceu com aqueles. daqueles. Depois de escrever esse quadro futuro, que eu acredito que retrata muito bem o que a igreja tem se tornado em muitos lugares, gente corrompida na mente, reprovada na fé, que não vai avante, que resiste à verdade. E diz que a intenção deles... Quando entram nessas casas, é cativar a mulherinha sobrecarregada de pecados, conduzidas de várias paixões. A palavra traduzida aqui, conduzidas, que na NVI, a nova versão internacional, foi traduzida da seguinte forma, as quais se deixam levar por toda a espécie de desejo. Essa palavra aqui, traduzida, conduzidas de várias paixões, é a mesma palavra grega, ago, nós lemos em Romanos 8,14 Enquanto tem aqueles que são dirigidos Se deixam conduzir ou levar Pelo Espírito de Deus A Bíblia fala daqueles que se deixam conduzir ou levar Pelas suas paixões e desejos Enquanto tem gente que está se movendo no trilho da palavra Tem gente que resiste à verdade da palavra Já foi reprovado na sua forma de pensar e de acreditar A sua mente está corrompida E ele diz a trajetória deles não termina bem. Então, fica longe dessa cambada, Timóteo. E significa o quê, querido? Que a liderança do Espírito Santo não é algo automático. Você escolhe o que ou quem te dirige. E nós precisamos a fazer escolhas do que ou de quem nós vamos permitir nos guiar naquilo que eu definiria como nosso senso de propósito. Porque tem muita gente vivendo a vida de qualquer forma, sem nenhum senso de propósito, sem visão de chegar em lugar nenhum. Sêneca, um grande mestre da antiga Grécia, dizia, nenhum vento sopra a favor de quem não sabe para onde ir. Eu vou dizer até a gente que não era crente, que não tinha o entendimento e a sabedoria bíblica, já sabia que a vida precisa ter um senso de propósito. Eu fico olhando e pensando como muita gente hoje não tem noção do que é ter meta e senso de propósito. Jesus dividiu a vida cristã em, em três etapas, porta, caminho e alvo. Ele diz que tem uma porta e um caminho apertado e estreito, que nos leva a um destino que é a vida. E a gente tem falado muito disso aqui, porta e experiência de entrada no reino. O senso de destino é aquilo que eu e você temos que alcançar. Não só Jesus ensinava isso. Paulo falava com muita propriedade disso. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação. Há um prêmio a ser alcançado, há um alvo a ser alcançado, há uma meta a ser cumprida, por favor, diga amém. E tem gente que não consegue entender nem a meta de vida cristã e nem o senso de propósito no que diz respeito ao plano personalizado. Eu olho para a vida de algumas pessoas e eu fico me perguntando, para onde esse aí acha que está indo? Porque me parece que muita gente, está o tempo todo tentando alcançar alguma coisa, que nem ele sabe o que é. Tentou isso, ah, não deu certo. Ah, vou tentar isso, ah, não deu certo. Ah, eu vou tentar aquilo, ah, não deu certo. Tem gente que passa a vida tentando, sem sequer saber o que deveria tentado, ter tentado. Nós precisamos entrar num lugar em Deus, que nos dê senso de propósito que nos dê a capacidade de compreender o que nos lidera, a verdade da palavra, mas também permitimos que a liderança do Espírito se manifeste, e não os nossos interesses. Quem está entendendo? Não pode ser só as nossas paixões e desejos. Se por um lado no Evangelho, querido, nós vamos viver realizações incríveis, porque a Bíblia diz, agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. Isso não significa que o Evangelho é só Deus satisfazer o tempo todo aquilo que eu quero. Significa que há coisas que eu desejo, que Ele vai me honrar. Mas não significa que Ele vai viver só para fazer o tempo todo as minhas vontades. Porque alguns estão transformando a vida de oração nisso. Oração na cabeça de muito crente parece ser um meio através do qual eu consigo de Deus tudo o que eu quero. Isso pode ser uma parte da verdade, um aspecto, mas está longe de ser toda ela. Eu tenho repetido aqui muito, oração também é em contrapartida, o meio através do qual Deus consegue de nós o que Ele quer. Não é o que Jesus faz no Getsema. Dobra o seu joelho diante do Pai para dizer, seja feita não a minha, mas a tua vontade. Oração deveria ser parte de um ambiente de rendição, de entrega. Então não se trata de alcançar apenas aquilo que eu quero, aquilo que eu desejo. Nós vamos olhar para a vida de homens e mulheres de Deus, e nós vamos perceber muitas vezes. Que Deus lhe deu coisas especiais que eles queriam. E nós vamos perceber em algum momento que Deus pede renúncias e sacrifícios altíssimos. E eles tiveram que abrir mão, nós vamos encontrar isso na Bíblia ao longo da história, e eles tiveram que abrir mão de coisas que queriam muito. Agora, quem tem senso de propósito, não se deixa guiado, nem pelos seus sentimentos e desejos, nem pelas circunstâncias. Dá uma olhadinha num texto, que eu já mencionei aqui, mas eu quero colocar ele dentro do pacote hoje. Atos capítulo 21. Atos 21. Vamos começar no versículo 8. No dia seguinte partimos e fomos para a Cesareia. Essa é hoje a chamada Cesareia Marítima. E entrando na casa de Filipe, o evangelista, que era um dos sete. Lembra lá de Atos 6, os primeiros sete átomos. Nós temos Filipe, que aparece lá. Em Atos 8, ele evangeliza a cidade de Samaria. A Bíblia nos mostra que ele foi pregando o evangelho até se firmar em Cesareia. E agora eles baixaram na casa de Filipe, o evangelista. Que era um dos sete, ficamos com ele. Nove. Tinha esse quatro filhas donzelas que profetizavam. Então assim... Tudo está dando a entender que naqueles dias Eles estavam tendo tempo de oração e um fluir profético Demorando-nos ali alguns dias Desceu da Judéia um profeta chamado Ágabo Esse cara era medonho no ministério profético Falava coisas muito precisas O livro de Atos né, nos mostra isso Acontecendo desde o capítulo 11 E vindo ter conosco, tomando o cinto de Paulo Ligando com ele os próprios pés e mãos Declarou, isso diz o Espírito Santo Assim os judeus em Jerusalém farão ao dono desse cinto E o entregarão nas mãos dos gentios Que que o profeta que não errava Que era preciso nas revelações está dizendo para Paulo Você vai ser preso em Jerusalém Eles vão te prender em Jerusalém O Espírito de Deus está revelando isso Qual a consequência No comportamento dos irmãos depois da revelação 12 Quando ouvimos essas palavras Lucas que está fazendo o relato se bota no bolo tanto nós, nós aqui a equipe toda de Paulo, que envolve Lucas, como os daquele lugar, os da casa de Filipe, os irmãos de Cesareia, tanto nós, como os daquele lugar, rogamos a Paulo que não subisse a Jerusalém. Então ele respondeu, que fazei chorando e quebrantando meu coração, pois estou pronto não só para ser preso, mas até para morrer em Jerusalém, pelo nome do Senhor Jesus. Como, porém, não o persuadimos, conformados dissemos, Faça-se a vontade do Senhor. Eu já vi pregador dizendo, Paulo foi teimoso. Se tivesse ouvido o profeta, não teria sido preso. Irmão, me diz, onde foi que o profeta falou? para Paulo não ia a Jerusalém. Ele não falou isso. Pelo contrário, o profeta diz, assim diz o Espírito. Vão fazer isso com o dono do cinto em Jerusalém. Então ele está dizendo, você vai para Jerusalém. E o que vai acontecer é isso. O profeta nunca falou para não ir. O profeta disse, você vai. E quando estiver lá, você vai ser preso. Agora, porque a turma começa a dizer, não vai? Porque a maioria das pessoas não é guiado por um senso de propósito, é guiado por circunstância. Então, se Deus está mostrando que ficou difícil, vamos pegar atalho, vamos contornar o caminho, vamos escolher outra coisa. E gente que se move pelas circunstâncias nunca vai alcançar o propósito. Quem é guiado pelo senso de propósito atropela as circunstâncias. Não deixa as circunstâncias ditar como vai ser a sua vida. As pessoas me perguntam, em especial os pastores fora. Cara, é verdade. Vocês esperitaram uma reforma de dois anos no maior período de crise do Brasil nos últimos anos. Eu falei, é. Você está maluco? Eu falei, maluco eu estaria se eu não obedecesse o comando de Deus. Quando Deus sinaliza, a gente obedece. A gente não escolhe fazer as coisas baseadas nas circunstâncias. Às vezes, se ele não dá o tempo, a gente pode até ser sábio e se unir na questão circunstancial. Mas quando ele manda, o senso de propósito é o que ele falou. E o resto que se lasque, o resto que se lixe, nós vamos atropelando isso. E a gente, em fé, vai fazer com que as circunstâncias se adequem. E não nós vamos nos adequar às circunstâncias. Tem muita gente que, em vez de estar buscando um alvo na vida, com foco, com senso de direção, de disciplina, de determinação, toda hora muda. Irmão, deixa eu te dizer, se você vai ficar mudando, cada vez que as circunstância mudar, você vai mudar a vida inteira. Porque as circunstâncias mudam toda hora Paulo diz, eu estou experimentado tanto na fartura Como naquela outra fartura Que é quando farta tudo, está tudo em farta Ele diz, na abundância ou na necessidade Eu estou experimentado em todas as coisas Sabe o que Paulo está dizendo? Eu já descobri que circunstâncias mudam toda hora Mas eu posso tudo naquele que me fortalece Eu posso encarar circunstância boa Não só porque ela está boa, porque ele me dá força Eu posso encarar ruim, porque ele me dá força e nós precisamos aprender a ter senso de propósito. Nós precisamos aprender a fazer escolhas, baseadas não naquilo que é mais fácil, mas num senso de direção. Então eu te pergunto, o que tem dirigido você? É a sua vontade ou a vontade de Deus? Porque Tiago, capítulo 4, dos versículos 13 a 15 diz, vocês que dizem, hoje ou amanhã, iremos a tal cidade, negociaremos... Ganharemos dinheiro, deveriam dizer, se o Senhor quiser. E se vivermos, faremos isso ou aquilo. Tem gente sempre planejando o que é melhor para ele, sem consultar a vontade de Deus. E depois não entende, porque acaba comprometendo tanta coisa. Às vezes é a família, às vezes é o casamento, às vezes é o destino dos filhos, às vezes é o próprio destino financeiro, porque a coisa pode estar muito boa nos primeiros dois anos e ficar muito ruim depois em escolhas que você faz. Nós precisamos entender o que é viver o senso de propósito. Quando Abraão teve que tomar a decisão de separar de Ló, ele chama Ló e disse: nós vamos encerrar a sociedade aqui. Eu sempre quis te ajudar, nunca quis te prejudicar. Então vamos fazer o seguinte. Escolhe para onde você vai, eu fico com a sobra. Abraão, você não tem personalidade, pelo contrário. A bênção não está no lugar que eu vou olhar e achar bonito. A bênção está comigo, onde eu for cumprir o plano e o propósito de Deus. Pega o que você quiser, a sobra é suficiente para eu prosperar. Ló vai guiado pelas circunstâncias, escolhe as campinas mais regadas, que daqui a pouco ele não tem a informação privilegiada que Abraão teve depois. Deus ia destruir tudo. Quem dirige a sua vida baseada só em circunstâncias, não enxerga o que aqueles que são direcionados pelo Espírito de Deus e por um senso de propósito conseguem enxergar. Você consegue entender a diferença? E nós precisamos aprender a nos mover dessa forma. O que é que nós vemos Jesus orar no Getsemane? Seja feita não a minha, mas a sua vontade. Tem momentos que nós vamos ter conflitos de vontade. Eu comecei a viajar pregar a aos 18 anos de idade. Eu ficava dois, três meses fora de casa. Voltava, via meus pais um pouquinho, saía. Dois, três meses fora de casa. Depois de uns três anos nesse ritmo, o Espírito Santo falou comigo, eu quero que você vá para o Paraná. Irmão, na época a gente não tinha essa facilidade hoje. Como eu falei, ontem à noite eu estava pregando na Bahia, hoje de manhã eu já estava no culto. Eu às vezes tinha que viajar de carona, porque não tinha dinheiro, na estrada. Aproveitar para evangelizar os outros e se expunha a cada tipo de situação. Telefonema. Eu sou da época, eu fico olhando a nova geração com o WhatsApp, eu digo é muito privilégio. que ali eu namoramos à distância, e a gente tinha que fazer isso por carta e telefonema telefonema a gente tinha que esperar depois da meia-noite, que é quando o terubano ficava mais barato, quando se lembra dessa época? Irmão, você com sono, com sono, a esperar meia-noite para começar a conversa. Às vezes é dormir duas, três da manhã, acordar feito um zumbi para trabalhar no outro dia, seguinte com sono. Mas, apesar de não ter facilidade, sou parte de uma geração que estava disposta a pagar um preço. Eu olho as pessoas hoje e parece que tudo que elas querem é só conforto. Aí Deus nos direciona a vir para Curitiba. Eu fiquei cinco meses aqui, não deu para fechar um semestre. O Espírito Santo falou, vá para Guarapuava. Minha vontade é dizia, o senhor está me trolando, o senhor me chamou para Curitiba. Aquela capital que apareceu na novela, que todo mundo queria morar nela. O um lugar bem legal. Agora eu estou te chamando para o interior. Lá fui eu, achando que ia ficar um, dois anos. Fiquei nove anos lá. Esperando a hora de Deus dar o comando e voltar para Curitiba. que sempre foi o lugar que eu entendia como o senso do meu destino. E quando me liberaram para começar esse processo, o Espírito Santo diz mais antes, ir para lá, vai plantar a igreja em Irati. Mais dois anos e meio em Irati. Eu levei 12 anos para voltar para a cidade, onde eu tinha chegado com muita expectativa antes de viver o plano e o propósito de Deus. Irmão, a gente vai dizer que tudo acontece só do jeito que a gente quer? Não. Mas a pergunta é, você quer fazer a sua vontade ou Ou a de Deus? porque o que parece é renúncia para você na hora, quando você vai entendendo os desdobramentos depois, se diz como foi bom ter feito a vontade dele e não a minha. Nós precisamos de senso de propósito. Eu contei aqui esses dias, desde que meu filho começou o romance real com a Priscila, antes do casamento, nós começamos a falar mais dessas coisas com nossos filhos. E um dia, que ele abriu nossa caixa de cartas. E a gente, além do interurbano, depois da meia-noite, namorava por carta. Eu lembro que depois de ler várias cartas com os nossos filhos, ela diz, Luciano, é impressionante. Então isso, nós conversamos há dois anos atrás, nós falamos de 22 anos. Mês que vem nós vamos fazer 23 anos de casado. Ela foi tem carta de 24 anos hoje, 22 quando nós tivemos a conversa. Ela falou, tem carta de 22 anos atrás. Ela diz, você não sabia quanto tempo levaria em cada estação, mas você sabia desde solteiro. Como seria a sua vida? Qual seria o caminho ministerial que você ia trilhar? O tempo que Deus te colocou no pastorado? A forma como paulatina e lentamente, você voltaria ao ministério itinerante? O que, que era a visão dos livros, do ministério de ensino, para as nações? Ela diz, lendo isso hoje, eu consigo ver coisas que nem na época eu entendia. Agora, eu tive o privilégio de ter sido instruído num lar cristão, onde a gente... Compreendeu um senso de destino e de propósito. E a minha responsabilidade não me sentir privilegiado que conseguiu viver isso. Ensinar você a ser orientado pela palavra de Deus, pelo Espírito de Deus e por um senso de propósito. Em segundo lugar, além de ter o senso de direção, nós vamos ter que ter determinação. Um dia desse, o irmão falou, pastor, por que, que o senhor fez esse jejum? Falei Porque o Espírito Santo me trouxe a convicção que eu tinha que fazer, direção. Eu falei, Aí fica mais fácil. Eu falei, quem foi que disse que fica mais fácil? Porque Deus deu direção, agora as coisas são fáceis. Eu falei, em Mateus 11, 12, Jesus diz, o reino de Deus é tomado à força. Os violentos o tomam de assalto. O problema é que a gente sempre está querendo que fique mais fácil. Quando a gente tinha que ter a determinação de fazer acontecer não importa se vai ser fácil ou não. A nossa geração, irmão, está ficando assim, mais folgada do que nunca, mais acomodada do que nunca. A lei do mínimo esforço parece que é o que impera. E as pessoas estão tentando pregar uma graça que envolve você não ter nenhum tipo de esforço. Irmão, deixa eu te dizer, a graça não remove sua responsabilidade nem sua dedicação. Ela tira de você o mérito. São duas coisas diferentes. Não importa o quanto você se dedique. Você não é merecedor de nada. Há uma manifestação da graça. Mas a graça, ela não apenas age. Ela interage. A Bíblia diz, nós somos salvos pela graça mediante a? Fé. A graça se manifesta na vida de quem não crê? Não. Paulo escreve a Timóteo e diz, fortifica-te na graça. Eu faço algo em relação à graça. Não é só a graça que faz em relação a mim. Eu gosto de dizer que a graça ela não age, ela interage. E nós precisamos entender, tem a parte de Deus, o favor de Deus é claro. Nós não vamos negar isso. Lá atrás, isso foi o plano de Deus para mim, não quer dizer que seja para você. Falei para os meus filhos, se um anjo de Deus não aparecer para vocês, não está valendo para vocês, mesmo que tenha valido para mim, porque o plano é personalizado. O que eu mais queria, o que meu pai mais me pediu, foi que nós, os filhos, entregássemos a ele o canudo de formatura de uma faculdade o Adriano mais velho, o Paulo mais novo fizeram. Eu não. Quando fui para a faculdade, o Espírito Santo disse, eu não quero que você vá. Eu falei, mas meu pai quer. Eu não quero que você vá. O senhor vai ter que me ajudar com ele. Mas pelo menos me deixe me formar em teologia, já que é um ministério. Não. Por que não? Ele disse, quando eu te levantar como um ensinador às nações, eu não quero você se orgulhando de nada. Eu quero que todo mundo veja a minha graça na sua vida. Peço um menino sem estudo. Irmão, eu não vou negar que a graça nos leva em lugares que a gente não chegaria sozinho. Não é isso que eu estou dizendo. É que alguns estão esperando a graça fazer as coisas sozinhos e eles não fazem nada. Paulo dizia, eu trabalhei mais do que todos os apóstolos. Não eu, mas a graça comigo. Ele está dizendo, nunca eu sozinho. Mas a linguagem de Paulo, de determinação, de foco, de esforço, ela aparece o tempo todo na Bíblia. Em Atos 24, 16, ele fala de esforço na vida cristã. Em Colossenses 1,29, dá uma olhadinha comigo. Há uns meses atrás eu preguei uma mensagem aqui, dizendo, faça o melhor para Deus, se você tiver interesse. Vale a pena ouvir esses detalhes. Eu vou correr aqui para a gente terminar. Mas em Colossenses 1,29, ele diz, para isso é que eu também me afadigo, esforçando-me o mais possível, segundo a sua eficácia, que opera eficientemente em mim. Paulo diz assim, eu me afadigo, eu me canso. Por quê? Eu dou o melhor de mim. Eu me esforço o mais possível. Mas Paulo, é só o seu esforço? Não. A eficácia dele também opera em mim. Mas isso não anula a responsabilidade da minha dedicação. Quem está entendendo? Diga amém. Ah, Deus me chamou para ensinar. Então ele vai me dizer tudo. Vai, querido. Mas você vai ter que enfiar a cara na Bíblia. Você vai ter que estudar. E durante esse processo ele vai te guiar. Tem muita gente querendo que as coisas aconteçam, mas eles não querem fazer nada. E Paulo mostrava que não adianta ter senso de propósito se você não tiver determinação. Segunda de João, versículo 8, que é um capítulo único. O apóstolo João fala de algo, para não parecer aqui que essa era a linguagem só de Paulo, que eu vejo importância também. Ele diz, "Acaltei-vos para não perderdes aquilo que temos realizado com esforço, mas para receber, diz, completo galardão. Ele diz, gente, toma cuidado, para não perder aquilo que com muito esforço nós estamos Produzindo na vida de vocês, por um anjo da igreja de Éfeso, o Senhor o repreende de ter pedido o primeiro amor, mas ele diz: Conheço tuas obras, o teu labor e a tua perseverança. Aqui tem uma progressão. Obras para mim, fala de uma igreja ativa: labor é mais do que atividade, é canseira, e perseverança. Perseverança é aquele nível que a gente quer ver toda a nossa liderança, é tipo sangue nos olhos, faca no dente, vamos cair para cima. É trabalhar com ou sem força Com ou sem vontade Como diz o livro de Hebreus Alguns da fraqueza tiraram forças Sabe, eu acredito que eu e você Precisamos aprender a correr atrás Daquilo que Deus tem para nós A importância da determinação Quem está entendendo, diga amém E a última coisa que eu vejo aqui É que nós precisamos encontrar eficácia Naquilo que fazemos Então, recapitulando Tem que ter o senso de propósito Quem te dirige é o Espírito Santo ou são os seus desejos? É a vontade de Deus ou é a sua vontade? É a palavra de Deus ou são os valores do mundo? É o senso de propósito ou são as circunstâncias? Depois de responder isso, aí você vai ter que entender a determinação. Quando você sabe que está no trilho certo, você tem que dar o melhor de si. Mas eu e você também precisamos entender eficácia. Paulo diz assim, corro eu, não sem meta. Vocês também têm que correr para chegar. Então ele está dizendo, não adianta saber onde é a linha de chegada, não adianta dar o melhor na corrida. Ele diz, você tem que ter o bom senso de fazer isso acontecer de forma eficaz. Ele diz assim, luto eu não desferindo golpes no ar. Ele diz, não adianta dar golpes no ar, você vai cansar e não vai cumprir o propósito. É por isso que Eclesiastes 8.5 diz que o sábio entende o tempo e o modo. Eu descobri que não adianta ter o senso de propósito. Você tem que acertar o timing, a hora certa. Essa transição que estamos vivendo sete anos depois, ela não podia ter acontecido antes. E ela não deve acontecer depois. Mas não adianta também entender só o tempo. Eu acredito que se a gente ficasse esperando ela acontecer sozinha e não tivesse trabalhado de forma inteligente, Eficaz, paulatina, debaixo de orientação de Deus, eu acredito que a gente viveria um choque tremendo para ter a vontade de Deus, em vez de ter algo natural. Eu já errei muito, graças a Deus não tenho tempo para ficar contando o erro aqui. Já fiz muita coisa certa na hora errada, fiz coisa certa que Deus me dirigiu, mas fui fazer antes da hora e Deus teve que me chamar a atenção, não era a hora ainda. Outras vezes eu quis ter tanto cuidado de não fazer antes da hora que perdi o time e fiz atrasado. Paulo queria entrar na Ásia, como eu falei antes. Mas a Bíblia diz que o Espírito do Senhor não impediu. Mas espera aí. Deus queria ou não queria Paulo na Ásia? Tudo me faz acreditar que ele já sabia antecipadamente que isso ia acontecer. Como eu sabia que o lugar do meu destino era Curitiba. Eu só não sabia que Deus ia me segurar um tempo antes de permitir que eu estivesse aqui. Quando você olha o, o destino final de Paulo... O maior palco do seu ministério foi a Ásia. Foi onde ele revolucionou o mundo dos seus dias. Então aquele sentimento de tem que entrar na Ásia, estava certo? Estava. Era o tempo lá atrás? Não. Era o modo? Não. Agora tudo isso vai exigir de mim e de você o quê? Uma dedicação contínua em oração. Para entender o plano de Deus. A maioria das pessoas quer que a gente dê as coisas de forma mastigada. De vez em quando um fala para mim, pastor, qual o seu plano para mim? Meu plano para você, irmão, é que você viva o plano de Deus para você. Eu vou ficar fazendo plano para você? Enquanto o plano de Deus para você está alinhado com o plano de Deus para mim, e para nós, nós vamos fazendo junto. Mas não sou eu que controlo a sua vida. Você está maluco? Um dia eu vou prestar conta diante de Deus? Ele vai perguntar a você, acreditou mesmo que era você que dizia para as pessoas o que elas faziam e o que Não. Eu falei, eu gasto tempo orando para entender o meu plano Você gasta tempo orando para entender o seu Às vezes Deus vai falar comigo que eu te liberar Para você fazer o seu Atos 13, Espírito Santo fala com o resto da liderança Separai-me Paulo e Barnabé Para quê? Para obra que eu os tenho chamado Quem sabe o que tem que fazer, eles Você só libera Cada um tem que entender o seu plano Não é minha responsabilidade de Entender o seu plano Nem dos meus filhos é lógico que eu oro por eles e muitas vezes Deus tem me usado para direcioná-los em algumas decisões, mas eu ensinei eles a entenderem o plano de Deus para eles e a fazerem as escolhas deles. Agora, se eu não faço isso nem com eles, você acha mesmo que eu vou fazer com você? Vamos ficar em pé para parecer que está acabando? Mas pastor, não seria bem mais fácil se Deus desse uma segunda Bíblia para cada um de nós, com tudo que Ele quer para a gente escrito. Eu já pensei isso várias vezes. Mas é Deus, se tivesse um livro com a história detalhada do que o Senhor quer para a minha vida, seria tão mais fácil. Um dia eu estava numa reunião em São Paulo, foi no início da década de 90, virada de 80 para o início de 90. Estava ouvindo um norte-americano chamado David Roberts. Ele começa a falar e dizer, gente, não seria bem melhor para nós querermos queremos viver o plano e a vontade de Deus. Se tivesse um livro com tudo escrito e detalhado, eu falei, pois eu penso a mesma coisa. Aí ele falou, eu tenho uma notícia boa e uma ruim. Ele falou, a boa é que o livro existe. Eu falei, o quê? Ele falou, e eu provo pela Bíblia. Ele foi lá para o Salmo é, 139,16. Todos os meus dias foram escritos no teu livro, quando a minha substância era ainda informe. Foi gente, o livro existe. Falei, meu Deus, o livro existe. Aí ele falou, a má notícia é que essa biblioteca não está acessível a você, lá onde o livro está fechado. Aí ah, lascou tudo, eu pensei, o que, que adianta o livro existir e eu não ter acesso? Ele disse, mas tem alguém que tem acesso. E esse alguém que tem acesso mora dentro de você. Romanos 8, 27, diz que o Espírito, segundo a vontade de Deus, intercede por nós. Ele conhece todo o plano e a vontade de Deus. A Bíblia diz que ele conhece a mente de Deus. Ele conhece o livro. O dia que a Trindade sentou na eternidade para planejar a minha e a sua vida, ele estava lá quando tudo estava sendo anotado. Ele tem acesso ao livro. Ele veio te ajudar a viver o plano e o propósito E a Bíblia diz que Ele intercede por você Segundo a vontade de Deus Ele intercede pelos santos Com gemidos inexprimíveis Ele tem uma linguagem diferente Nós chamamos ela da linguagem sobrenatural de oração Irmão, o caminho para descobrir o plano e a vontade de Deus Continua sendo oração Vocês que dizem, hoje amanhã iremos a tal cidade Deveriam dizer, se o Senhor quiser Jesus no Getsêmani dobra os joelhos para dizer Seja feita não a minha, mas a sua vontade Na oração do Pai Nosso, Ele nos ensina a dizer Venha teu reino, seja feita a tua vontade A oração é o meio de estabelecer a vontade de Deus Até aquela parte que a gente não entende Mas uma das orações mais poderosas É a oração em outras línguas Paulo diz, nós falamos mistérios Nossa mente não entende o que nós estamos falando Mas boa parte do tempo, quando você está lá orando em outras línguas O Espírito Santo está intercedendo por você Segundo a vontade dos santos. Eu, durante muito tempo, eu me trancava pelo menos quatro horas por dia, desde solteiro, para orar. E a maior parte do tempo eu orava em línguas. Enquanto eu estava orando, eu tinha percepções. Eu falei para minha esposa antes de casar, não sei te explicar, mas tem algo no meu espírito que diz que nós vamos ter um casal de filhos, um menino e uma menina. E foi o que aconteceu eu falei, eu tenho a percepção de que Deus vai nos levar para o sul do país e foi o que aconteceu eu tenho a percepção que essas percepções elas vinham sempre depois de períodos de oração às vezes não é fácil querido, você garantir algo eu passei 40 dias agora viajando sem parar, preguei 46 vezes alguém falou para mim, pastor, para eu falei, eu não posso a gente não é guiado pela palavra de Deus? Versículo, talvez meus filhos mais me ouviram repetir em casa. Aquele que jura e com dano seu não muda. Eu tinha planejado esse jejum para dezembro, o dia depois da nossa festa. Falei, vou começar logo depois para me preparar para essa nova fase. O Espírito Santo começou a falar comigo, faz antes. Falei, agora, ele não me avisou que ia pedir para mim fazer isso antes. Eu não posso agora ligar para todas essas agendas e eventos que me anunciaram que estão me esperando e dizer que eu não vou. Porque eu não planejei meu jejum. Falei, Eu prego na maca, no soro. Mas eu vou até o fim. A gente tem que ser orientado pela palavra de Deus. Mas ao mesmo tempo não podemos ignorar a direção dEle. E não precisamos procurar o que é mais fácil. Eu saio com os pastores e depois dos cultos. Às vezes de manhã, às vezes de noite. Ia com eles para uma churrascaria. Os quer dizer, você está maluco? Não, estou não. Vamos lá. Vamos conversar. E arrumar água para beber. E você vai ficar olhando aquilo. Falei, Eu vou olhar aquilo. Tem muito tempo para comer. Eu tenho o resto da vida para comer. Fica tranquilo. Aí você tem que ter disciplina, foco, para viver a direção que Deus te coloca. Mas durante esse tempo, uma das coisas mais preciosas ela está orando e dizendo, Senhor, nós queremos viver a tua vontade para essa igreja nos mínimos detalhes. É o teu Espírito que lidera isso, é o teu Espírito que comanda isso. Nós estamos te obedecendo e nós esperamos que o Senhor nos dê detalhes. O tempo, o modo. Eu tenho procurado na minha vida, em tudo, refletir esses três aspectos que eu vejo em Paulo. E Deus falou muito forte ontem comigo. Eu já preguei pedaços do que eu estou falando aqui em outras mensagens mas eu nunca tive essa conversa baseada nesse texto, mas nós estamos vivendo um tempo, onde Deus quer de cada um de nós, não de alguns de nós, de cada um de nós, você consegue imaginar o que é um exército se unindo, com um senso de propósito, entendendo a liderança do Espírito, não negociando os valores da palavra, não se movendo pelas circunstâncias, você consegue imaginar o que são milhares de nós juntos fazendo isso? O que é cada um de nós dizendo o reino de Deus é tomada a força. Eu vou dar o melhor de mim para viver o plano e o propósito de Deus. Você consegue imaginar o que é cada um de nós procurando ter a sensibilidade de entender o tempo e o modo e executar isso da forma mais eficaz. Irmão, isso só me faz sonhar com uma coisa. Nós vamos escrever história. Nós vamos revolucionar a vida de muita gente. Nós vamos. Ouça o que eu estou te dizendo, Nós vamos mas tem que começar de nós Espírito Santo nos ajuda nós não queremos ser levianos nós não queremos brincar de vida cristã o Evangelho nós queremos viver a plenitude do seu propósito pedimos graça e favor pedimos que o Senhor nos ajude a cada um de nós Espírito Santo queremos a tua direção queremos ser tomados pela mão e conduzidos até o destino final Queremos andar na palavra, com senso de propósito, de destino, baseado na revelação do teu plano e do teu propósito para cada um de nós. Eu oro por isso, não apenas na vida do corpo, da igreja, da alcance, Curitiba ou do ministério alcance. Eu oro por isso, na vida de cada um dos meus irmãos aqui. Ajuda-nos a dar cada passo debaixo da tua liderança e da tua orientação. Nós precisamos de Ti, nós dependemos de Ti, nós clamamos por isso. Ajuda-nos a entrar nesse lugar de oração, de buscar com intensidade a Tua vontade. De clamar pelo estabelecimento dela, quer a gente entenda, quer não. E dá-nos a sabedoria de fazer isso com eficácia. Não apenas com senso de propósito, não apenas com determinação mas como um sábio, não apenas natural, mas em Deus, que entende profeticamente o tempo e o modo. Nós oramos no nome do Senhor Jesus. Se você crê e concorda, diga amém.